Seu objetivo é a Olimpíada Brasileira de Biologia? Então, nessa playlist, eu vou gravar para vocês a OBB 2020, primeira fase. Então, vem estudar comigo, deixa que o tio Kiki te explica. <música> deixa que a gente explica. Fala pessoal, aqui quem fala é o professor Kennedy Ramos. Então, a gente está para mais um vídeo aqui da primeira fase da OBB 2020. É, só para lembrar, galera, se você quiser baixar materiais, se preparar para o Enem e vestibulares, entra no meu site, bioexplica.com.br e também me segue nas redes sociais, que é o Bio explica o meu Instagram, tá? Galera, a gente já falou do primeiro vídeo sobre o Covid-19, a gente já leu esse texto aqui da OBB 2020, primeira fase, que é a questão 1 a 4, esse texto base serve para ela, que basicamente ele está falando sobre... Covid-19. No primeiro vídeo é muito importante você assistir, a gente tem uma playlist sobre isso. É muito importante você assistir porque eu fiz algumas considerações sobre Covid-19, tá? Vamos para a segunda questão. Segunda questão, para quem fez aqui, pode-se afirmar que a medida profilática. Olha esse termo aqui, profilática. É importante saber alguns termos técnicos. Encontrou em prova, profilaxia, pelo menos para o ensino médio, é sinônimo de quê? De prevenção. Medida profilática, medida o quê? Preventiva. Em relação a essa doença. É o quê? Lavar adequadamente as mãos? A gente sabe que foi. Essa é uma questão que com certeza todo mundo não é uma questão que vai decidir a tua vaga. Todo mundo iria acertar que é lavar adequadamente as mãos. Seria combate ao morcego vetor? Não. Uso de preservativo? Não. Uso de medicamentos antigripais? Também não, não tem nada comprovado quanto a remédio. A gente sabe que é, até para o ensino médio, antibiótico, vírus é resistente ao antibiótico e dificilmente uma questão de biologia vai cobrar uma alternativa falando sobre remédio, galera. Questões de biologia querem saber prevenção, quer saber é, que mais quem é o causador da doença... Tá? Então, ainda está sendo estudo ainda sobre o morcego, o pangolim, quanto, quanto a ser vetor, vamos dizer assim, que vetor é uma coisa, causador é outra coisa. Tá? Então, a mais correta aqui, medida preventiva seria lavar adequadamente as mãos. Por quê? Já tive até postagem lá no meu Instagram que eu falei sobre isso. Lembra que o coronavírus, no caso o SARS-CoV-2, que é o vírus né, em si, ele tem um envelope que é rico em lipídio, lipídio e proteína. Quando você lava sua mão com sabão, esse sabão ele dissolve essa capa de lipídio do envelope e acaba expondo o vírus. Por isso que uma medida profilática, uma medida preventiva muito adequada é lavar adequadamente as mãos. Tudo bem? Até a próxima questão.